Eu quero o sangue dos malditos, dos escravos, ou bandidos, dos excluídos, não importa de quem. Mas eu quero toda a lua cheia. Ou todas as crianças da vila vão morrer. Entende? Eu sei realmente o que vocês querem. Vocês querem sair daqui. Não? Senhoras e senhores, chegou na cidade o um espetáculo mais assustador de todos os tempos. Eu vi o um capeta. É de Satanás <risos> que vem um e em